que excluir dezenas na lotofácil é melhor que escolher 15 dezenas? O que determina o resultado dos 15 pontos na lotofácil são as dezenas que ficam de fora do sorteio. Como cheguei nessa conclusão? O sistema possui poucas dezenas, isso dificulta bastante acertar dezenas que ficam de fora do sorteio. Cada dezena excluída tem um peso muito grande no quesito de pontuações da lotofácil se você não sai dos 11 ou 12 pontos é porque não está acertando as dezenas excluídas ou seja, as que ficam de fora do sorteio como funcionam as pontuações da lotofácil e como eu acerto 13, 14, 15 pontos você precisa acertar as dezenas que não vão sair portanto precisa errar para acertar Nesse caso, errando 8 dezenas acerta 13 pontos, errando 9 dezenas acerta os 14 pontos, e por fim, caso erre 10 dezenas acerta os 15 pontos. Mas errar dezenas não é fácil, e por isso que eu criei um estudo aprofundado sobre isso. A caixa reconhece essa dificuldade? Sim, a caixa reconhece, criando os jogos de 16, 17, 18 dezenas. É, com esses jogos de 16, 17, 18 dezenas Você tem menos dezenas excluídas E assim, matematicamente falando, você tem maiores chances de acertar os 15 pontos Porém, a desvantagem é que o preço das apostas ficam mais caros. Né? Jogos de 16 dezenas custam R$32 E você só precisa errar 7 dezenas para os 13 pontos 8 dezenas para os 14, 9 dezenas para, para os 15 pontos já nos 17 dezenas, né, que custa R$ 272 reais, um aposta, você somente precisa errar 7 dezenas para os 14 e 8 dezenas para os 15. Já os de 18 dezenas, que custa R$ 1632, reais, você precisa errar apenas 6 dezenas para acertar os 14 e 7 para os 15. A solução existe, mas é muito cara, por isso que existem filtros. Os filtros são sistemas inteligentes que diminuem a necessidade de dezenas excluídas para ter pontuações maiores. Usam padrões combinatórios reduzidos para diminuir o número de apostas que garantam com economia os 14 15 pontos. Os filtros são gerados quando as apostas usam dezenas fixas, padrões fixos, ou seja, uma dezena eliminada em vários jogos, uma dezena fixa em vários jogos. Porém, você precisa acertar pelo fator sorte essa dezena fixa ou padrão fixo como funciona os filtros matemáticos para lotofácil filtros de dezenas e filtros de padrões quando você faz 10 apostas no aleatório você tem 10 jogos com padrões diferentes e com dezenas excluídas diferentes isso facilita ter 11 ou 12 pontos essa mistura de combinações de padrões de dezenas excluídas e de acertar entre 5 e 7 dezenas excluídos com facilidade, apostando com 15 dezenas simples, gerando sempre 11 e 12 pontos. Porém, a desvantagem é que você não consegue pontuações maiores, ou seja, não alcança nunca os 3 14 e os sonhados 15 pontos, a não ser por uma tremenda sorte estúpida. Por isso que existem os filtros para apostar em um único padrão para que para, em caso ele seja sorteado, você tem os 13, 14 e 15 pontos. Exemplo de 10 apostas com o um único padrão de um filtro. Você exclui duas dezenas entre 1 e 25 e monta 10 apostas sem essas dezenas. Vamos supor que você excluiu a 01 e a 25. O que aconteceria se acertasse as dezenas que excluiu? O resultado disso seria pontuações de no mínimo 12 ou 13 pontos. Porque vejamos, você precisa errar 10 eliminadas, correto? Então se errar 2 eliminadas, sobram 8 dezenas, assim dependeria apenas do resultado das outras eliminadas distribuídas no jogo para ter todas as cartelas premiadas pelo menos com 11, 12 ou 13 pontos. Acontece que mesmo assim não iria garantir os 14 pontos e nem os 15, porque a quantidade de dezenas que errou foi insuficiente para dar pontuações maiores. E o problema desse caso seria a quantidade de apostos, Pois necessitaria de mais combinações de 8 dezenas excluídas Entendeu? Quanto menor for os números a errar Ou seja, quanto maior for a necessidade de você errar dezenas Maiores são o número de apostos. Então você vai precisar fazer mais apostos Para poder ter é, maiores chances com menos dezenas excluídas, certo? fator sorte nunca vai deixar de existir né? existe uma certa ilusão de garantias sem necessidade de sorte alguma para prosseguirmos com meu estudo primeiro você deve retirar isso da cabeça não existe jogos de azar sem fator sorte no livro que eu publiquei o grande segredo da lotofaço que também você pode ver no link aí é o, o kit desse estudo completo onde você pode acessar e ter esse livro não só esse livro, mas outros livros. Eu mostro os critérios e fatores que você precisa para acertar no AutoFácil. Primeiro você deve entender que existem critérios a serem acertados pela sorte. Tais critérios dependem do número de apostas, do número de dezenas que excluiu, da quantidade de dezenas que, que jogos se com 16, 17 e 18. Enfim, alguns critérios são mais fáceis de acertar, outros são mais difíceis. Tanto os critérios fáceis quanto os difíceis, todos necessitam do fator sorte. E como montar jogos com as dezenas excluídas? Bom, você tem duas maneiras de você montar jogos com dezenas excluídas, que são aqueles números né, que não vão sair no sorteio, que você já deve ter entendido, que são dezenas eliminadas, dezenas excluídas, números a errar, enfim, é a mesma coisa. Você tem duas maneiras, manualmente e com a ferramenta. Né? Ultimamente eu né, O especialista neste nesse jogo eu, eu trabalho essas duas Formas tá certo? De apostas Eu faço manualmente né, Com os padrões que eu aprendi aliás, que eu descobri E com a ferramenta né, Que é uma ferramenta que eu vou te indicar mais à frente Que você precisa Já que você não é especialista ou seja, Já que você não entende dos padrões Então você precisa dessa ferramenta Para você é, com facilidade e sem dificuldade montar suas apostas Montar jogos manualmente com as dezenas excluídas Pronto, agora eu vou explicar aqui como é que eu faço manualmente essas apostas Você precisa entender de padrões combinatórios para fazer isso No meu kit de estudos avançados para lotofácil, Eu ensino passo a passo nos livros que publiquei Como descobrir esses padrões Como eles funcionam na prática, como usar eles ao seu favor Ficam mais difícil de garantir alguma coisa Mesmo não inserindo na aposta as dezenas que excluiu Porque como percebe, além das dezenas que ficam de fora do sorteio Existem determinados padrões combinatórios que aumentam as pontuações Mas você não conhece Ou seja, você não conhece esses padrões combinatórios Porque você não entende do assunto né? Por isso precisa de uma ferramenta que faça o trabalho para você Essa ferramenta graças a Deus existe então estou lhe dizendo que embora o meu kit manual vai te ensinar né, de brinde que eu vou te dar né, toda essa minha teoria, você necessariamente não precisa entender a teoria completamente porque existe uma ferramenta que eu vou te passar né, e essa ferramenta vai te ajudar bastante com facilidade. O nome dela chama-se Lotofácil Expert Profissional. Né? você garante os 14 pontos e até mesmo os 15 com facilidade, porque a ferramenta ela já foi desenvolvida justamente com esse estudo matemático. Né? Não é ilusão, é uma coisa matemática garantida desde que você acerte o critério, que é acertar o número de dezenas excluídas. Inserindo apenas as dezenas excluídas no sistema e ele gera as apostas. Né? Você insere lá as dezenas excluídas e ele gera as apostas o que precisa agora é apenas escolher as dezenas que pretende errar e inserir no sistema o loto fácil Expert profissional é um sistema que gera as apostas pelas quantidades de dezenas que ficam de fora do sorteio caso acerte elas você garante em 100% 14 ou 15 pontos por isso que agora você precisa clicar no botão e realizar a compra da ferramenta ou seja eu estou te indicando essa ferramenta para que você compre né? Que se você não comprar a ferramenta você não vai ter a licença e se você não tem a licença você não tem acesso ao sistema porque ela é fantástica e realmente aumenta as suas chances mas precisa acertar o número de excluídos e para aprender quais dezenas excluir que aqui já é outro assunto né para aprender quais dezenas excluir você vai ganhar né, o meu método né que é o método do, da exclusão de dezenas profissional né? o método da exclusão método de exclusão de dezenas é o que eu ensino né, no meu estudo completo um estudo sobre padrões combinatórios que garante dezenas excluídas para serem inseridas na ferramenta Lotofácil fácil na Loto fácil expert profissional esse brinde aqui ele é extra tá certo e ele só é dado para pessoas que comprarem essa ferramenta no link da página no link desse vídeo ou no link da página que você está acessando neste momento Tá certo. Então você comprando daqui, você manda um WhatsApp para mim que está aí na página da descrição ou no WhatsApp, dizendo que comprou comigo a ferramenta e eu vou te mandar esse bônus extra, que é o método de exclusão de dezenas profissional. Tá certo? Esse método ele é muito excelente, tá certo? E ele vai te ajudar